E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, o que está acontecendo? Bom, antes da gente começar aqui a nossa sobrevivência, o negócio é o seguinte Galera, você tá acompanhando o meu novo canal, aonde eu posto vídeos é, de finais de jogos Eu postei recentemente aí o clássico God of War o primeiro tá o HD lá do Playstation 2, né? A versão de Playstation 3. Já tô pra zerar o God 2. Vou postar no canal também. E tem outros vídeos lá. O canal tá começando agora. Então é muito importante que você... vá lá, já, que... já viu o final. Comenta alguma coisa. Dá uma curtidinha, compartilha, se inscreve no canal. Fica esperando talvez um, um vídeo específico ou dá dicas um jogo que você gostaria que eu postasse o final. E é isso, galera. Não vou postar gameplay inteiro. Porque acho que no YouTube tem muito canal assim. E a galera não acompanha muito. Essa é grande a grande realidade. Mas enfim. Meu Instagram tá na descrição. Segue aí, beleza? E se inscreve no canal. Comenta alguma coisa nesse vídeo. É... Curte. Compartilha. Se você não gostar do vídeo, depois você tira o like. Pode botar dislike Eu tô aqui com o Michael, moleque. E a gente tá no... Cara, é esse aqui? Não sabemos o que aconteceu. Tem um carro ali batido. Caraca, levanta, Maicon. Bom, galera, levantamos aqui. O Maico não tá muito bem, não, cara. O que houve, cara? Nossa. Caraca, velho. O que, que houve? Tô vendo muito. Sabe quando você precisa da tá, tá a luz apagada? Sabe quando você precisa de atendimento? O cara não quer te atender e fica nervoso. Já viu aqueles caras lá, louco? No hospital? Atender, sim, não o quê. Opa, tem, tem, um, tem uma pessoa ali. Oh, Ei! É uma mulher? O que, que houve? Opa, tem outro cara ali também, galera. Meu Deus, corre, corre! Ih, são descontrolados, meu Deus! Eu... Pula! Eu tô meio ruim! Corre, corre, corre, corre. O que, que esse cara quer, véi? Meu Jesus! Caraca, o Michael tá meio ruim, velho. O que, que era aquilo, véi? O que, que era aquilo? Pô, será que tem alguma coisa nesse carro, mano? Uma arma? Não sei, cara. O cara tá alterado, velho. Vamos ver, vamos entrar aqui no carro, galera, pra ver se tá funcionando. Vou olhar aqui. Ó, no... oh, tá funcionando. Olhando aqui no porta-luva. Pera aí. Desce, desce, desce, desce. Ah, tinha uma pistola, tinha uma pistola. Vamos ver o que aquele cara quer, velho. que aquele cara quer. Mano, o Maico tá meio, tá meio ruim, galera. Olha lá, olha lá. Tá meio troncho. Não, tô lembrando, não tá lembrado de nada. Aparecendo o. O. o Rick. Olha é o cara ali, é o cara ali. O que foi, cara? O que você quer? Você tá bem agora? Acho que alguma coisa troll aqui, mano. Pera aí. Peraí, peraí, peraí. Quem são vocês? Ih, caramba, tão bêbado. Sai, sai, sai, sai, sai daqui, sai daqui. You think you fucking scare me? O que houve, mano? O que houve? Tem alguma coisa aqui? Mano, e é minha família, o que houve? Caraca, tá chovendo muito. O que aconteceu com a cidade, velho? Luz apagada. Se aquele carro estiver funcionando, a gente vai embora com ele. Ah, não. Cara, o jeito vai ser pegar aquele outro lá, mano. Que tá dentro do hospital. Caraca, mano. O que, que houve? O que, que aconteceu aqui, galera? Marco no hospital. Ainda tá meio mal, ó pessoas aí, ó. Estranhas. Eu vou pegar aquele carro e vou embora, mano. Eu vou pegar aquele carro e vou embora. Precisando de uma roupa, mano. Será que eu encontro alguma loja de roupa? Cara, eu não sei o que, que esses caras, mano. Eu já, já, tudo eu que eu passo, deixa eu ver. Ei, ei, você tá bem? Eita! E me atacar, mano. aí. Vamos ter que pegar aquele carro, galera, que ele não tá funcionando. Nossa, tem um loucão, tem um loucão, tem um loucão. Ai, ai, corre, corre. Ai, meu Deus. Nossa, quase tomei, velho. Quase tomei, mano. Quase tomei. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou pegar aquele carro lá. O duro que ele bateu ali. Nossa, mano. Olha a altura disso aqui, velho. Tá funcionando. E agora, mano? E agora? Vai dar rua isso aqui, velho. Meu Deus, já lasquei o carro todo. Vamos tentar pegar machado. Tá bom, pelo menos tá funcionando. Vamos tentar achar uma loja de roupa. Caraca, o que que houve, velho, na cidade? Olha aí. Mano, a cidade tá tá morta, infestada, velho, de zumbis. Aqui é uma loja de roupa. É duro que eu vou ter que colocar esse carro aqui, mano. O cara não entrar, né? Vamos uma, uma roupa aqui que a gente tava no hospital. Não, mas tá fechado. Meu Deus, e agora? Aonde, aonde? Aonde? Aonde? Ih, caramba! Entra, entra! Meu Deus! Sorry. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai! sai. Uh, o cara ficou um na porta! Meu Deus do céu! Aquela área amarela ali. Tô quase saindo da cidade, mano. O que, que é isso aqui? Nossa, tem uma luz vermelha. Vamos ver se ajuda. Opa! Zona hostil? O que, que tem aqui? Eita, eita! Meu Deus! Sai, sai, sai, sai, sai, sai! Caraca, véi! Vambora, mano! Opa, opa! Não atirou! É amigo, é amigo! Ei, gente! Ei, ei, ei. Vamos comigo, vão comigo! Ó, oh, dá pra recrutar! Dá pra recrutar, dá pra recrutar! Peraí, peraí, deixa eu te recrutar. Aí. Recrutando uma galera, galera. Mata, mata, mata. Passa. Esse aqui. Aí, mais um, mais um. Mata, mata, mata. É amigo, é amigo, é amigo. Não é o tio, não. Entra no carro, gente. Vambora, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Tá perigoso. Boa, boa, boa. Ih, caramba, é spam. vamos embora, galera. Ó, parece que tem mais um. Mais uns amigos ali, ó. Ih, hein? Tô atirando na gente. Mata mata. Tem um gente o também, velho. Tá ficando de dia. Pera aí, será que tem arma? Vom, vamos pegar a arma. Galera, eles falaram aqui que tem. Que vira o próximo do mar. É. um barco. Pra ir embora, mano. Pra sair da cidade, que a cidade tá muito perigosa. É zumbi, é exército. Milícia, sei lá o que, que era aquilo. Vamos limpar essa área aqui e vamos tentar ir lá. Pra ver o que que era vambora gente vamos embora meus amiguinhos aqui hein? meus amiguinhos entra aí entra aí vamos ver se essa informação é real ou não o que não tem ninguém na, na nas ruas ó. menos a dovinha não tô fechada é pra lá é pra lá Ai. Peraí, peraí, peraí, peraí. É aqui? Não, não é, não é, não é, não é. Pra cá, pra cá. Nossa, mano. Galera, cá. Eita! Meu Deus! Não! Não, não! Caraca! Nossa, o carro tá funcionando. Nossa, velho. Que merda que eu fiz, hein? Vem, vem, vem, gente. Nossa, tô sangrando, mano. Vamos ver se essa é informação é real. Eu não sei o que era é, aqueles caras, não. Tava ver azul, vermelho. Será que aquele carro tá funcionando? Vamos ver. É não, mano. É não, não, não é... É caveirinha, caveirinha, galera. Ah, tá funcionando isso aqui, certeza. O cara tem que tá funcionando. Ah, meu Deus do céu. Vambora. Eu encontrei zumbi aqui. Nossa, mano. Era aquilo ali que eles estavam falando? Que era um barco? É um submarino. Caraca, um submarino, velho Será que a gente consegue fugir nele? E se tiver, lotado de zumbi dentro ah, Aqui na água eles não estão não, não, não, mano Vai ser oportunidade, galera, da gente ir embora, mano Eu só fiquei encasquetado com aqueles caras lá Ah, não tem ninguém na praia E eu não sei onde foi parar o sobrevivente. Caraca, olha o tamanho dele, velho. lá, vamos entrar aqui. Eu acho que eu vou lá, mas eu quero. Eu quero ver quem são aqueles caras. Aqueles caras. Ali na câmera ali, ó. O cara veio atrás de mim Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ó um Sobrevivente Vambora, achei, achei o submarino que vocês falaram Era verdade É por aqui, ô cara de concha Vem cá Era verdade, era verdade Não era barco não É um submarino, a gente foi, pode ir embora Sobe aí, sobe aí Tem uns caras ali, galera, olha lá, ó Eles vão atravessar, mano Vamos ver o que, que esses caras querem Aí, ah, eu peguei uma. Ah, eu peguei uma arma lá, ó. No. Do. Olha ah, lá, lá, tá vendo, ó? Quem são esses caras, mano? Ei, irmão! Ó, é o seguinte, vai. Vambora. Eu não são um tal tá os outros. Vambora, irmão. Vambora. Vamos vamo pegar aquele. Aquele sumano. Aproveitar que aqui não tem zumbi. Agora eu não sei Como é que pilota um submarino, mano? Eu não sei Fuguinho de praia aqui, ó Sobe aí, boa, entra aí Só sobrou esse, velho Os outros eu não sei onde foi parar não Vamos lá Será que esse cara vai nadar comigo? Nossa, mano, é gigantesco. Entramos, galera. Olha o pessoal aí, ó, comigo aí, ó. ó, ó. Cons conseguimos salvar. Conseguimos salvar dois ou três. É um salvo, mano. Ué, o que, que houve? Por que eu tenho um tiro, cara. Será que tem gente aqui dentro? Vamos olhar, vamos olhar. Ah, cara, será que tem comida? Cozinha aqui. Pô, tá vazio, velho. Aí, galera. Conseguimos sabe, entrar no submarino, mano. Não tô nem acreditando. Vou tentar arrumar um, uma cama aqui, cara. Que eu tô, tô mal, velho. Onde é o lugar de dormir aqui? Opa, é aqui, ó. Então é isso, galera. Conseguimos. Eu vou dar uma descansada aqui, mano. Porque...